nasce um santo a lembrança tardia revive na memória o início de uma história esquecida com o tempo em que não houve em nenhum momento um único instante de desapego só se ouviu uma voz que encoberta por um grito deu origem a mais um santo que passou por esta terra e morreu com dor Acusado foi de se deixar levar pelo amor, construir a confusão para estar perto, acreditar que sempre estava certo, sem pensar na consequência, a dor. Assim perdeu a vida, a paz e o amor.